Agora que você já ouviu o canto, nós vamos mostrar para você as mudanças que foram feitas nesta edição. Continue assistindo o vídeo e você vai entender todo o processo. É o selo Prata, 30 anos, com repetição. Ele tem no começo das cantadas aqui já as, os pialados, né? Que sempre eu coloco aqui, sempre são os pialados aqui no padrão, né? Nós colocamos o pialado, 2 segundos... Um outro pelado, mais dois segundos. Um outro pelado, cinco segundos inicia o canto. E de canto para canto nessa sequência, nós colocamos aqui: nós colocamos aqui é 30 segundos de canto para canto. E essa aqui é a sequência. Olha só a sequência do, do canto com repetição: o canto com repetição ele tem ele começa com seis, seis ele vai para uma cantada com nove repetição, mas ele toca três repetições. Essa aqui é a sequência esse modo ele vai se repetir durante 30 minutos durante 30 minutos ele vai se repetir até chegar no período da pausa né o período da pausa que eu sempre falo para vocês são três edições que a gente sempre faz do mesmo canto é 30 minutos de canto 15 minutos de silêncio e também a gente faz a mesma sequência gravada com 30 minutos de canto 15 minutos de som é, de água de rio e também